Fala pessoal, boa tarde, Everson aqui, R.M. Multicel Passando aqui para deixar mais uma dica aqui de uma troca de conector Moto G8 chegou aqui para nós, G8 Power é, Então a gente vai fazer a substituição do conector de carga, tá? A gente quer manter a originalidade da plaquinha, do dock de carga Então a gente troca só ele, que é o ideal, tem um pessoal que troca tudo mas é se você não pega numa qualidade boa, ele não vai acionar o principalmente o, o Turbo Power, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. É, como esse conector aqui ele tá bem danificado, ó, tá arrebentado mesmo aqui, ó. Ah, tá vendo? Então a gente não precisa ter tanto cuidado com ele. O que, que eu faço? Vou prender aqui na plaquinha. Eu venho com solda, com estanho por cima, tá? Vamos lá. Jogo rápido aqui, ó. Bastante estanho. O bom é que esse microfone ele é do outro lado. Então é muito mais fácil de trabalhar. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Taca estanho aqui nele, ó. Principalmente aqui atrás nas trilhas, que é pra não danificar. Quando você puxar. Beleza? Ó. o estanho. Eu venho com a pinça aqui. Eu vou deixar ele derreter bem legalzinho, ó. Tá vendo? Amoleceu. Ó. Ah. Vamos tirar. Ó. Opa. Tá saindo tudo aí. Saiu. Beleza? Ó. Tranquilo. Tá bom? Aí agora que eu vou prender ela melhor. Porque ela acabou soltando ali. <coughs> e eu quero mostrar pra vocês aqui o uso da malha de soldadora. Essa malha é uma maravilha, viu gente? Gostei muito. Eu uso aqui a... A minha... Só... Soldering Eu não sei falar esse nome não, mas Essa daí, vamos ver se dá pra vocês verem Beleza? Muito boa O que, que eu faço? Venho com a malha aqui, ó Ponho dentro da, da, da pasta Certo? Aí eu venho com A, a faca aqui do, do, Da minha, da minha bacon, Da minha estação de, de solda Eu venho com ela assim, ó Encostou, tá? Olha lá, um já saiu, tá vendo? Olha lá, aqui você vai, ó, saiu, saiu, e aqui ainda ficou. Você vai fazendo o que? Vai cortando. Vem aqui, ó, pega a tesoura, corta a pontinha. Se você vê que está com dificuldade, o que, que você vai? Preen faz preenche aqui, ó, de solda, tá vendo? Preenche de solda. Eu já vou pôr um pouquinho aqui no outro lado também, ó. E aí depois fica mais fácil para você retirar, Quer ver Ó. buzo na pasta aqui, ó. E vamos lá. Ó. Encostou, saiu, tá vendo, gente? Ó lá. Agora vai em cima. Essas plaquinhas, por mais que sejam originais, elas são delicadas, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado que é para não danificar elas. Principalmente ali onde a gente coloca o conector, beleza? Ó, vou tirei aqui a outra ponta, vou com mais um pouco de solda aqui. Se você, no seu fornecedor, você consegue um que seja original, uma plaquinha que seja original, beleza? Aí você pode estar tá fazendo a substituição. Caso contrário, troca só o conector. Esse conector de carga a gente compra aí. Eu comprei no Mercado Livre o um kit, veio vários. Então, pra mim é mais fácil, tá bom? Ó, vamos lá na moralzinha. Ó, um aqui já foi, tá vendo? Agora só aqui na frente, ó. vendo? não foi. Vamos lá. Paciência. Corta aqui. Tá vendo, pessoal? Aí é o seguinte, vou colocar um pouquinho mais de solda aqui, ó. ó. Coloquei mesmo esquema. Se você vê que seu ferro tá com muita solda, aí não vai adiantar você tá colocando que ele vai em vez de sair, ele vai estar tá colocando a solda que tá no ferro, aí, ó. Mais um pouquinho e agora vamos lá Vamos tirar esse aqui ó. ó. Aí já era, tá vendo gente? Ó, Mantendo Aí o que, que eu faço aqui agora? Vamos dar uma limpadinha nele aqui Deixa eu pegar um cotonete agora Botonete. Pega ali o óculos opropílico pra mim, por favor. Deixei lá. Vamos lá. Obrigado. Só. Tá bom. Aí aqui agora eu dou uma limpadinha, ó. Botonete, tá vendo, pessoal? Ó. Tira toda a impureza. Ó. Na moralzinha aqui, ó. Tá vendo? Fica um pouquinho de, de pasta, mas aí você tira ela aqui, ó. Já era, tá vendo? Mais um pouquinho Ó Ó lá Essas dicas que eu deixo aqui, gente É para o pessoal que tá iniciando na área aí Tem um pouco de dificuldade Como eu tive e até algumas coisas Hoje ainda a gente tem né? A gente não sabe tudo Então eu deixo essa dica aí, beleza? Ó depois você dá uma limpada aqui assim, ó. Já era. Tá vendo, gente? Ó. Isso aqui é só a pasta só. Limpou, tá vendo? Depois você vem com o conector de carga. Você trabalha a forma que você achar melhor conector. Eu costumo fazer assim, ó. Eu pego... Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem. Tá vendo? Eu coloco a pasta... A pasta... A solda em pasta. Eu coloco nos pads aqui, ó. Nas trilhas. Tá? Tá? E aí depois eu já venho aqui com mais facilidade. Do jeito que ele tá aqui, ó, o conector, eu posso colocar ele aqui assim, ó. Lógico que eu depois vou colocar a pasta, né, pra solda Ó, coloquei ele aqui assim, ó. Tá vendo, gente? Eu ponho assim, ó, com a pinça, equilibro aqui, ó. Posso dar um calorzinho com a estação de retrabalho em volta, entendeu? Ou então eu venho aqui, ó, soldo aqui, ó. Um lado, o outro... E aí depois eu vou só na, nas trilhas aqui, ó. Mais facinho, facinho de trabalhar. A dica que eu quero deixar para vocês é o uso da malha de soldadora, tá? E aí a gente pega e tira. E mantém a originalidade do dock de carga. Beleza, meus queridos? Essa é dica que eu queria deixar aqui para você. Heverson RM Multicel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, tá bom? Compartilha ele aí e nos ajude. Nos ajude aí, se inscreva no canal, beleza? Se tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários, pede aí um vídeo diferenciado, estando ao nosso, ao nosso alcance aqui, né? E a gente tendo tempo, a gente vai estar tá fazendo para vocês. Beleza? Deus abençoe vocês aí. E qualquer coisa, chama aí no, no, nos comentários. Um abraço, Deus abençoe.